Olá, eu sou o Denis Solano e essa é a dica de hoje. O design precisa saber desenhar? Essa é uma pergunta que sempre me fazem e a resposta é sim e não. O que o design precisa, de fato, é saber expressar suas ideias. Lembra do conceito do que é design? e que o design gera projetos, planos, esboços e modelos? Então, o design precisa pelo menos saber como expressar suas ideias de solução. Utilizando papel, quando, é claro, faltar computador, mais calma. Se você não sabe desenhar e gosta realmente da área de design, sabe que toda a faculdade que se preza vai lhe dar o um suporte técnico para que você possa saber expressar as suas ideias. Mas se ainda assim você não conseguir aprender a desenhar, não se preocupe. A área do design é bastante ampla e com certeza você vai encontrar algo que venha é, lhe suprir os seus anseios e as coisas que lhe interessam. É importante lembrar que quanto mais você exercita o desenho, melhor ele vai ficar. Então não tenha medo, vai lá, corre para faz sua faculdade que com certeza você vai colher bons frutos dela. E é bem isso pessoal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Denis Solano e essa foi a dica de hoje. Então desde já muito obrigado, muito obrigado mesmo e até a próxima.